Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Aires, sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E estou aqui hoje para passar uma dica de processo do trabalho para vocês. Na verdade, para falar um pouquinho do rito sumaríssimo. Um rito que vem sendo sempre cobra cobrado nos últimos exames de ordem. Se vocês pegarem os, últimas, os últimos exames, vocês vão observar que é um tema que constantemente vem sendo exigido pelo examinador, certo? O que, que a gente tem que lembrar do rito sumaríssimo? Na verdade, é um rito que foi criado com a tentativa, com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional para aquelas causas que tenham como valor da ação até 40 salários mínimos, certo? Então, nesse caso... Qual a primeira, a primeira particularidade que a gente tem em relação ao rito sumaríssimo? Quais são as ações que correm sobre esse rito? As ações, as demandas que, na verdade, atingem aí um valor de até 40 salários, salários mínimos. Então, o primeiro, a primeira particularidade é essa, é sobre o um enquadramento, certo? O que, que a gente ainda tem que lembrar em relação ao rito sumaríssimo? Na, os pedidos constantes na petição inicial, esses pedidos, eles devem ser certos ou determinados e devem indicar, o valor correspondente, tá? A gente sabe que no rito ordinário eh, esse pedido só, só na verdade precisou ser liquidado a partir da reforma trabalhista antes da reforma trabalhista não havia essa obrigatoriedade, já com relação ao rito sumarismo, desde a sua criação exige-se que esses pedidos eles sejam liquidados ou seja, que sejam, sejam apontados os valores correspondentes a cada pedido feito naquela petição inicial, naquela peça inaugural certo? Além disso o, o autor ele precisa o correto endereço do reclamado, o correto endereço do réu, certo? Não cabendo aqui a citação por edital. E ainda, e ainda é, uma vez desatendidos esses requisitos, quais requisitos? Primeiro, a exigência de liquidação dos pedidos. Segundo, a indicação de correto, do correto endereço do reclamado. Uma vez desatendidos esses requisitos, o juiz vai extinguir esse processo sem julgamento do mérito, esse processo trabalhista ele vai ser arquivado e o autor vai ser condenado ao pagamento das custas processuais, certo? Então a gente tem que observar esses dois requisitos aí. Além disso, é, as demandas, é, administração pública, direta, autárquica e fundacional estão excluídas do rito sumaríssimo, certo? Então, uma vez incluindo, incluindo alguma dessas entidades no polo passivo dessa reclamação trabalhista, obrigatoriamente essa, essa ação ela vai correr, correr sob o rito ordinário e não sob o rito sumaríssimo, certo? Além disso, no tocante às testemunhas, e aí aqui eu faço um parênteses, é, é, é, essa parte em específica ela vem sendo sempre cobrada. Como que funciona as testemunhas no rito sumaríssimo? Primeiro, que no rito ordinário a gente pode ter até três testemunhas para cada parte. Aqui no rito sumaríssimo eu só posso ter duas testemunhas para cada parte, tá? Lembrando que as testemunhas, elas só serão intimadas caso fique comprovado o convite, ou seja uma vez convidada a testemunha e ela se recusa a prestar o depoimento em juízo, ela não comparece à audiência designada, aí o que, que eu preciso? Eu preciso provar em juízo que foi feito esse convite a elas, tá? A intimação das testemunhas no rito sumarismo, ela fica sujeita obrigatoriamente à comprovação do convite, o que não acontece no rito ordinário, certo? Então é um tema bastante cobrado aí o rito sumarismo, está previsto lá no artigo 852 traço A da CLT, um rito que foi criado, volto a dizer, com o intuito, o objetivo de dar celeridade a essas causas que, na verdade, não atinjam aí um valor superior a 40 salários mínimos. Vamos dar uma olhadinha no que fala a legislação. E aí aqui eu marquei para vocês, na verdade aí os artigos mais importantes o 852 ali vai falar do enquadramento, os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidas ao procedimento sumaríssimo, parágrafo único estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta autárquica e fundacional então uma vez é, tendo essas, essas entidades públicas aí no polo passível, a ação é obrigatória vai correr sob o rito ordinário. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumarismo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Aqui a necessidade de liquidação de todos os pedidos. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do Reclamado. No parágrafo 1, ele vai falar que o não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa, certo? No artigo 852-H, ele vai falar das provas, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamentos, ainda que não requeridas previamente. E a questão das testemunhas, parágrafo 2º e 3 As testemunhas até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva, certo? Então, é, no caso de intimação da testemunha no rito, Sumaríssimo, eu preciso aí fazer a prova desse convite, certinho? Então não deixe de dar uma olhadinha nesses artigos da CLT, principalmente esse, esse que fala sobre a questão das testemunhas, uma vez que, enfim, vem sendo sempre cobrado pelo examinador, certo? Bom estudo para vocês, boa prova, um grande beijo, um grande abraço.